Três destinos essenciais para você conhecer no Japão. Tóquio, para conhecer a parte tecnológica e diferentona. Kyoto, para conhecer a sua história e antiguidade. E Monte fuji cartão postal e beleza da natureza.